Vamos lá! Vamos lá, mais uma super promoção Mais uma semana de promoção Aqui na Império dos Móveis em Mafra Para quem não sabe ainda Felipe Schmidt, número 1214 WhatsApp da loja, telefone da loja 3012-3235 Chama no WhatsApp, nós vamos fazer aquele crediário para você, super facilitado E presta atenção agora Toda loja na promoção é renovação Renovação é a palavra do mês Fevereiro da renovação Aqui na Império dos Móveis em Mafra Bem no alto de Mafra, vou falar de novo, no alto de Mafra não tem como errar toda a linha de mostruário na promoção, tem estofado, tem conjunto box, toda a linha de roupeiros, olha quantos roupeiros nós temos, temos conjunto box também, olha, toda a loja renovada, toda a loja modificada para você, os estofados, olha os estofados na promoção, tem estofado aí com quase mil reais de desconto, tem quase mil reais de desconto nos estofados, olha, tem o sofá Denver, todos retrátil, reclinável, com uma super qualidade para você. É uma qualidade que você não vai achar em outro lugar. Não tem outra loja para você. Olha que lindo esse sofá Master. Ele estava R$ 2,449 por R$ 1.899 à vista. E ainda parcelamos para você em até 10 vezes sem juros no cartão. É 10 vezes sem juros no cartão. Olha o Denver aqui. Olha que lindo. Olha que lindo esse sofá. De R$ 3,850 por R$ 899, por R$ 2,899, só R$ 2,899, é R$ 1.000 de desconto nesse estofado aqui, ó. E ele é lindo, ó. Retrátil, reclinável. Olha aqui, ó, que lindo esse sofá. Confortável, aquele conforto que você precisa, aquele conforto que você merece. É pra você, tá guardadinho aqui, ó. Olha quanto mais estofados aqui, ó. Presta atenção, presta atenção, quantas ofertas, tá, não que é móveis. você tá precisando de uma máquina de lavar, olha essa máquina de lavar aqui, ó, quinhentão de desconto nela, quinhentão de desconto nela, é uma Electrolux 17 quilos, ó, não é marca Xing Ling não, é uma Electrolux. De R$ 3,799 por R$ 3,099. Ainda parcelo para você em 10 vezes sem juros. É 500 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. aonde que você vai encontrar? É só aqui na Império dos Móveis, no Alto de Mafra. Tem mais promoção. Tem os painéis aqui ó, na promoção. Olha que lindo esse painel, esse home aqui. ó. 699, de R$ 999 por R$ 699. Ainda parcela em 10 vezes sem juros. Uma cozinha compacta. Você que tem uma, um apartamento, está um apartamento menor, pequeno, cozinha compacta aí, ó. 599 Vem para cá, vem para cá que tem mais aqui, ó. Tem mais, tem mais, tem mais. Vamos lá nos conjunto box agora? Olha aqui, ó. Conjunto box. Esse aqui, ó. Molas em sacada, 120 quilos cada lado. Olha aqui, ó. ele está com 600 reais de desconto, 600 reais de desconto para você parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes sem juros no cartão. Ou você quer um crediário? Fazemos crediário sim, fazemos pelo WhatsApp o crediário aqui na loja. Até 36 vezes, sem entrada. Primeiro pagamento para 60 dias. Olha, 60 dias, vai passar o carnaval, você vai passar o carnaval de boa e vai começar a pagar daqui 60 dias. E tem muito mais promoções, tem o beliche lá, ó, 399, lá no fundo da loja, tem roupeiro grande, tem roupeiro pequeno, esse aqui, ó, esse aqui, ó, conjunto box com massageador infravermelho, tá ali, ó, com R$ reais de desconto, R$ reais de desconto nesse conjunto box aqui, ó, esse roupeiro aqui, ó, novidade, vai entrar na promoção agora, olha aqui, ó, 8 portas, 2,60m, a altura dele é 2,35, super bem dividido, ó, aqui, ó, prateleiras, espelho, corrediça telescópica. Esse aqui, ó, ele tá 2.209, ele vai entrar na promoção agora, vai entrar na promoção agora, para você que tá aqui, ó, Rio Mafra Mix. 1.699 Só R$ 1.699 Tem embaladinho, não é esse aqui Não é mostruário, vem embaladinho pra você E tem muito mais, porque você sabe Que a Império dos Móveis custa menos Vem aqui no Alto de Mafra Na rua Felipe Schmidt Número 1214 Felipe Schmidt 1214 No Alto de Mafra, chama no WhatsApp 3012-32-35 Porque aqui na Império dos Móveis Custa menos